Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui no nosso terceiro episódio da cobertura Da, da famosa cobertura da DLC do GTA Nightlife E agora a gente vai, com, a gente vai mexer no nosso jester, né? no nosso jester clássico Vamos lá, vamos adicionar uns, umas coisas aqui um, Uns freios de corrida, olha só Freios de corrida, para-choque, vamos ver Mano, para-choque, velho Isso aqui é do GTA San Andreas, mano Isso aqui é do GTA San Andreas, meu Deus, velho Caraca, e olha que louco, mano Tem o modo Drift, ou Urbano e Canardes aqui Acho que eu vou colocar do modo Drift, hein, mano Vou colocar o modo Drift aqui Para-choque traseiro, olha só como é que fica Hum, do carbono não gostei não, hein, cara Chassi, a é difusão traseiro com o de carbono Só aquela parte de, de baixo aqui Chassi? É, o chassi eu acho que não fica muito bonito Nível de melhoria do motor, obviamente o nível máximo Escapamento duplo coromado Olha só, cara Olha como é que esse carro fica bonito, mano Até vermelho, até assim ele fica bonito A capa do, do nosso farol Eu acho que eu vou deixar Ele meio fechado, assim, ó Paralama, vamos lá o paralama aqui que a gente tem Arcos Paralama original Vou deixar esse daqui, então Polaina traseira Olha só como é que fica Polaina traseira é essa paradinha aqui, né? Bacana Vamos pro capô aqui, o que a gente tem? Capô secundário, personalizado Com scoop, ventilado Nossa, eu acho que ele com, com carbono ficou bonito, hein, galera Beleza, vamos agora passar pela, pelas luzes, né? Xenon, obviamente E kit de neon Vou colocar só dos lados, mano Cadê? Só os lados, galera Só os lados esse carro aqui eu acho que ele vai ficar vermelho mesmo, hein Vou deixar os lados vermelho. Olha só como é que ficou esse carro, mano Pera aí, ainda não tá pronto Ainda não tá pronto, tem estampa? Olha só, rapaz Estampa Estilo anos 90 Tem um estilo preto, branco Queimando a largada Drift Fucaro, rápido e rasteiro Camuflagem rasgada Drift Atomic Uitê. Arrow Racing, carro de 10 minutos. Beleza, eu acho que eu vou pegar vamos ver. esse rasgado aqui, camuflagem rasgada, né? Ou não, vamos colocar esse daqui. Acho que eu vou colocar esse branco aqui, vai. Preto, preto, preto, preto. Prevenção de pedra de roubo, placas. Placas eu vou deixar preta também. Pintura, cor principal, metálico. Claro que a gente vai colocar metálico nesse carro. Mano do céu, olha isso aqui. Olha essas cores, mano Preto Prata roxa, rocha, né? Prata roxa Vou colocar prata, mano, olha isso Cor secundária Vou colocar metálico também Ah, cor secundária ali não tem muita coisa Vou deixar cromado, hein, mano eu vou deixar cromado mesmo Cor interna, acho que é cor interna Vou deixar do jeito que tá Teto Teto ali a gente tem o nosso scoop Eu vou deixar o scoop de carbono Saias Saias também de carbono. Ficar bem bonito. Spoiler. Esse carro sem spoiler não é. Não é um carro bonito. Vou colocar um spoiler. Claro que eu não vou colocar um spoiler tão ridículo que aquele dali. Acho que esse spoiler tunado aqui é bem bonito. Vou deixar ele. Suspensão. Suspensão de corrida. Transmissão. Óbvio, última. Turbo aqui também. As rodas. Tipo de roda. De luxo. Vou colocar as rodas originais aqui, vamos lá. pegar uma roda legal aqui. Essa rodinha aqui Dash. Dash VIP. Gostei dessa roda, acho que vou deixar Dash VIP. Cor da roda: Preta. Olha, preto antracito. Vou colocar isso aqui. Melhoria do pneu, vou colocar a prova de balas. Vou deixar a prova de balas só esse daqui, galera. Tá? Só esse aqui. Esse carro aqui, vou deixar a prova de balas. O pneu. Tô achando que eu acho que eu vou usar ele para as missões. Fumei intermediário. Eu não deixo escuro, galera, porque é o seguinte, olha só. Olha como é que fica. Tá vendo? Esse daqui é o fume escuro. Vou colocar o fume escuro. E olha como é que fica o fumê intermediário. Olha só como é que fica top, né? Vou deixar esse aqui, cara. Eu acho que vou deixar esse aqui. Muito melhor. É isso. Para-choque aqui, aquele ali eu acho que foi o melhor que eu achei, né? Beleza. É isso, galera. Vamos já terminar o nosso carro. Vamos agora sair da loção dos custom pra gente testar ele A gente voltar pra nossa boate Pra gente começar a equipar os outros veículos, né Mas olha só como é que esse carro Ficou bonito, cara Eu gostei, cara Eu gostei, ele parece muito o Eclipse, né Ele é parecidíssimo com o Eclipse Da Mitsubishi Vamos voltar pra nossa boate Mano, que carro louco, velho. Eu não esperava, de verdade, que a gente teria o, o Jester clássico no jogo, mano. Não esperava realmente, cara. Muito top, mano. Muito top mesmo. Me lembrou vários momentos do GTA San Andreas aí. galera que é antiga, das antigas, sabe o que eu tô falando. Que bagulho foda, mano. Vamos lá. Nível 2 da boate. Deixamos o nosso carro aqui vamos para o próximo da lista, que é o Ocelot Swinger. Vamos lá, vamos pegar ele aqui. Infelizmente, não tem como é, modificar os nossos veículos dentro dessa garagem. Deveria, mas não tem, infelizmente. Nossa, que carro estranho, mano. Caraca, velho, que carro estranho, mano. Nossa, que louco isso aqui, Olha como é que é o, o painel dele, mano. Ele não tem vidro aqui em cima. Caraca, velho. Que carro mais bizarro, mano. Vamos lá. Vamos modificar ele. Vamos ver o que, que a gente pode fazer. Qual milagre a gente pode fazer nesse carro aqui. Que isso, velho. Carro mais maluco. Galera, eu vou modificar esse carro aqui. Para o vídeo não ficar muito grande. Beleza? Eu vou modificar ele aqui. Vou vou acelerar porque o bagulho vai ficar muito louco, né, mano? Porque ficar mostrando o carro acho que não fica muito interessante, né? Música Acho que o nosso carro tá pronto Vamos lá testar ele E vamos para o nosso próximo Que eu acho que agora vai ser a nossa Limousine Patriot Aquela telinha ali na frente O que, que tem naquela telinha? Eu tô, eu, tô, eu tô indo em dúvida Tem uma telinha ali na frente Dá, dá pra ver um pouquinho ali Não sei o que, que vai ter ali na frente né? Enfim Vamos para a nossa boate novamente o interior do carro como é que ficou Ficou bem, bem legal até Não achei esse carro muito, muito bonito esteticamente por dentro Mas por fora até que ficou Não ficou tão ridículo, né, cara Beleza Vamos para a nossa limousine Patriot aqui Tem champanhe ali atrás Tem tudo, mano Vambora Diferente, mano, diferente esse carro aqui Não esperava, na verdade a gente esperava porque Tava no trailer, né, mas Cara, que louco, mano Limousine Patriot Vamos ver o que, que a gente pode mexer com ela, né, cara Eu acredito que a gente pode até mexer no interior Ali naquela parte de madeira, vamos ver Primeiro, lembrando, galera, esse aqui é o meu primeiro contato com a DLC Hoje, dia 24 Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo no dia 25, né mas, mano, que louco, velho Que top, mano Gostei demais esse carro Ops É uma Patriot comum, só que é Um pouco maior, né, cara? É uma limusine As rodas eu não manjo muito Então eu vou deixar a roda do jeito que eu acho Que eu acho mais aleatório possível Isso, é um filme intermediário E é isso, acho que o nosso carro já tá pronto Vamos lá, vamos sair de Los Santos e vamos pôr o próximo carro Caraca, velho, ficou muito aleatório Esse carro aqui, hein, mano Mas vamos manter esse daí Vamos ver o interior dele Não dá pra ver ali atrás Mas é tipo um busão, cara Muito grande o carro, mano Olha isso. Você é louco, velho. É muito grande, velho. Muito grande mesmo. Vamos lá. Carrinho bem antigo, um casco esportivo. Mas vamos lá. Lampeterre Michel de GT. Vamos dar uma customizada nele aqui. Nosso carro off-road. Lembra que isso daqui é um Michelin GT, hein? Olha lá. Vamos montar pro nosso... Pro nosso... Nossa boate. Vamos ver o interior do carro aqui também. Carro bem pequenininho. É, é, é um carro estranho. É um carro... Eu vou confessar pra vocês que é um carro estranho. Porque ele é bem pequeno e é off-road. Parada muito louca. Mas ele é bem ligeiro esse carro aqui, cara. Eu curti ele, mano. Não é, não é um carro... Dos top, mas é um carro bem legal, cara Eu Curti ele Bom, pessoal, o vídeo de modificações dos carros, de todos os carros, vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, né? Se você ainda não jogou a DLC, já está disponível pra todo mundo, todos os consoles, beleza? Playstation 4, Xbox One e PC. E, infelizmente, como eu disse em uns vídeos bem antigos meus, Playstation 3 e Xbox 360 já não tem DLCs há muito tempo. Se você é dono desses consoles, por favor, compre uns novos, cara, porque... Olha o que, que você tá perdendo, velho. Olha o que, que você tá perdendo. O meu carro, obviamente, o meu carro favorito dessa DLC é o Jester. É o Jester clássico do, do, do GTA San Andreas, velho. Porque esse carro aqui é muito foda. Acredito que eu acho que eu vou trocar a cor dele e vou deixar vermelha, velho. Mas, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com geral. Não se esqueça de se inscrever no canal. E tamo junto, galera. Valeu e falou! <risos>